Será que realmente tem mesmo, Thaís? Então, Thiago, não sei, hein? O pessoal, já andamos mais ou menos um quilômetro numa é. estrada assim, ó. E e gente o carro tá não vendo? entra aqui, cara, é muito solto isso aqui, ó. A gente não vê nem o sinal dele, né? o sinal. Sei não, se a gente vai puxar. E pra voltar depois, já tô pensando na volta. Ui. E olha isso aqui. Thiago, imagina isso aqui de noite. Vai ser muito louco Se realmente existe esse cemitério aqui Tiago, só pra fazer esse trio aqui de noite a pé Rapaz do céu Mano, tenso, né? Nossa senhora Olha essa mata fechada, gente Mas parece que não viu o final Não tem final, caramba Tá difícil, hein Eu tô cansada já Quem aí teria coragem de andar nesse trio aqui de a pé De noite, de madrugada Deixa nos comentários, quero ver quem tem coragem Gente, é longe isso daqui, hein Longe Ai Será que ali embaixo? Será? Então. Não vê final, cara? Não vê nada. Ou será que os túmulos é assim no meio? Então, sei lá. Ah, mas ó, tem que ser alguma coisa, né? Identificando, gente ficando, sei lá. Vamos andar mais um pouco aí. Vamos andar. Vamos se nós Vamos acelerar o passo. Galera, olha aqui. Estamos tendo que atravessar esse local aqui, Thaís, tá tenso, hein? Ah, consegui. Ave, cara, olha que água. Nossa, meu pé virou um brejo. Nossa senhora, achei que não ia dar conta, não. Thaís, será que tem mesmo esse local, velho? Cara, eu não sei, tô na dúvida agora. Uh, galera, tem uns trio ali, parece tem outro trio ali, Thaís. Só faz a curva aqui, assim, ó, e aqui? Será que não é aqui? Já? E agora? E agora? Vamos vendo aí No mapa não aparece? Não Tem uma placa aqui, hein Nossa senhora, um brejo Ruínas da igreja, 100 metros Ah, então vamos ver Entrada histórica Olha aí, que brejo Galera do céu Estamos tendo que enfrentar um brejo Vocês não tem noção, mano Olha isso aqui Se é embora, hein Eu quero muito like Senão não volta aqui à noite, não Nossa, Thaís tá Se tiver jacaré aqui Olha lá, tô vendo ruína já Mas e o cemitério? E o cemitério? Meu Pai amado, creio em Deus, Pai. Por isso que desativaram, né? Por isso que desativaram. Caramba, cara. Espero que valha a pena achar esse cemitério. Porque pela foto que eu vi, é muito louco. O que é isso? Escutou? Sim. Nossa. Parece um grito, cara. É galera, estamos chegando aqui nas ruínas, é de uma igreja né Thaís? É. Eu não sabia que tinha não, não sabia então. só do cemitério Olha aí, cidade fantasma aqui Mas será que o cemitério é perto da igreja? Galera do céu Não tô vendo o cemitério aqui não, hein? Fala que é pra cá, ou no mapa. Pra cá? Tá longe. Vamos ver as ruínas ali certinho. Tá jeito. longe? Pessoal, isso daqui é uma ruína antiga. Aqui era uma igreja. Aqui Depois era uma igreja. a gente vai pesquisar certinho. Se a gente achar alguma coisa, a gente vai fazer. Alguma foto. Olha aqui, cara. Era uma igreja bem pequena, né, Thaís? o então, um jeito sim. Ó, tem as ruínas ali. Mas Na é verdade, só isso, isso aqui. Só só os pilar, né? Só os pilares. Vamos ver Escreve se a, que a gente acha o. Boa tarde. Ó. Ah. É. Onde que fica o cem... Tem um cemitério aqui? Aqui, ó. Vai ali e já entra direito aí. É perto aqui? É Só Tá aqui, ó. Tu não vai conseguir entrar porque é por causa da água, né? É. Aí tu dá uma volta ali ó, e já vai ter uma entrada. Tu pode ir que tu vai sair pra dentro do de cemitério É perto ali? É perto. É que aqui não tem. é impossível de tu entrar. Ah, Mas assim. Vai por ali que é bem pertinho. Obrigado, hein? Tá aí. Valeu. É galera. Sorte que a gente encontrou o pessoal aí. A gente tava andando pro outro lado, cara. Tava andando pro outro lado, perto da igreja, né? É. Então realmente tem o um cemitério, Sim, hein? Tem. Realmente tem um cemitério, então vamos ver se a gente encontra esse cemitério abandonado. Já bem que a gente perguntou, que a gente já tava querendo ir embora sem... Assim. Olha, pessoal, eu fiquei até meio com medo, porque nós tá no meio do nada aqui, velho. É um lugar isolado. Tá isolado pra caramba. Aí o pessoal ali, gente boa. E agora, enfrentar isso aqui de novo. Estamos indo em busca do cemitério. O rapaz disse que era por aqui. Achou? Nossa, e pra passar essa lagoa? Nossa, que de vida, velho. Cadê? Nossa senhora! Ah! Tiago do céu! Gente! Podia ter passado por lá. Ai, meu pé já virou? Nossa, mas que bagulho sinistro, velho. Caraca! Fala, guerreiros! Eu sou o Tiago Fracão. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, a gente estava em busca desse cemitério abandonado, né, Thaís? Sim. O pessoal falou que é muito assombrado aqui. E realmente o local é sinistro. Já todo com pra medo aqui. aqui. É muito sinistro. Então, galera, ó, eu quero muito like nesse vídeo aí, velho. Se inscreve no canal quem não for inscrito. Vamos ver esse local aí, Thaís? Vamos lá, Tchau. Bora. Cara, parece que foi recentemente. Esses daqui, né? Parece isso. O que acha, mano? Ó, gente, parece que essas duas colas... a gente achou que era abandonado. Essa? Licença. Você quer dizer que é uma placa? Thiago. você consegue erguer pra gente ver se é alguma coisa escrita? Não, uma placa não. É desse lado, ó. Ah, não tem nada. Ó, esses aqui parece que foi recentemente. mas não tem data. Dos Santos. Pedro. Pernelonga De... Migueles, né? Pernelonga Migueles. Parece que foi recentemente. Só. Parece, esses daí parece sim. Ó a vela ali. É. Tá vendo? Aham. Uh -huh. Esses aqui já parece... Ui, duro que nós estamos andando em cima dos túmulos. Então, eu não entendo como saber. Não tem nome, não tem nome. Vai que hein, é cara. Caramba, cara. Tiago, isso... o pé tá afundando aqui, isso, tá mas... Tá afundando, galera. Isso aqui é muito... Afunda você para morre, dentro de uma corte. Olha, isso aqui. afunda. Olha. Ah, essa daqui já é de... De... É como que chama? Cimento. Cimento. Não dá pra entender não não. Né? aqui. É muito, muito antigo isso aqui. Muito. Olha, a gente tem muita cruz. Muito. Que capo Olha, olha aqui. ali, galera. Olha aqui. Você é louco, mano. Jesus amado. mata. um buraco aqui. Esse lugar aqui de noite, ele deve dar arrepio. Olha, tem um pessoal de moto. Cara, é que tem trilhas no meio dessas florestas. Tem trilhas. Ó. Aqui é o crucifixo, né, Thiago? O não é crucifixo que fala, é cruzeiro. Por que o cara veio rodear nós aqui? Ai, que medo, Thiago, não é nada. Ai, tem um pernilongo aqui. Ah. Pio <risos> da morte. Olha aqui, um cru, é, cruzeiro. Olha o tanto de velas, pessoal. Olha ali, ó. Tem aí? Ó. Tô com medo daqui. daqui, vamos sair daqui? Vamos, a gente olha, já A é, que andar uns 2km no meio desse local aqui, pra poder... Eu tô com medo desses caras, velho. Vamos sair daqui? Vamos. Vamos até ali, ó. Sei lá será que era aqui? Então. Onde cremos com oh, a disparou Esparou de moto. Tá conversando com a tá porta. Então. Esparou ele pra... Gente, mas olha que sinistro. Muito louco. Vamos sair daqui, amor. Tá, gente, aqui é perigoso. Esse, né? Muito. E eles estão em bastante. E, pessoal, isso aqui parece que foi recentemente. Ó. Parece, isso aqui tem certeza que eles foi, foi enterrado recentemente. Mas falaram pra gente que era abandonado, era né, amor? abandonado? Mãe. Estranho, hein, cara? Estranho. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Foi uma aventura a gente procurando esse cemitério, Cara, eu, eu, sério mesmo, eu queria muito vir aqui à noite. Vou ver se a gente consegue vir à noite aqui. Daí, uhum. fazer uma investigação. O local é muito pesado aqui, muito sinistro. Só essa estrada para chegar aqui eu tenho, assim. é assim. Então, galera, deixa muito like, se inscreve no canal para quem não for inscrito. Até a próxima. Tamo junto. É nóis, falou. Fui.